gente banha. É tá legal. Serafine, Lulu e Umi. Caralho, que pinto chegamos. A lâmina que não se vê é a mais mortífera. A lâmina que não se vê... <risos> ah, acabou o E. Olha pé, mano. Tá se divertindo muito com os pinos outros, tá não? acha a bola, é, amigo. Mata ele, NAR! Mata ele, NAR! Cara, o Nock é muito bobo, velho. O NAR ainda ah, vai não morrer, não tá ligado? Mas se o Nock vier no NAR bem antes, ele ia encarar a realidade um pouco mais cedo, ó. Machuca, né, tia? Tia, tem que desviar, tia! Tia! Cara, é bom, velho. Cara, como que. Como. What? como que eu também estou, velho? Que? Você Eu não disse que tu podia sair. Eu não vi nada. Sete meses com o Ju e região autônomo. Cara, o Zé sai muito bom, mano. Eu achei que eles é muito cedo, mas eu é caí muito bom. Juqueira, Juquinho, Oi. Juquezinho, Flavinho, Flaviozinho, Tá bem? Yavi, e, uh -huh. e o Zé de uh -huh. Aurora. Lembra de beber água no um beijinho. Ah, você não tem quebra passe, né, cara? Você não tem quebra passe não, né, cara? Mídio. Mídio, o cara tem arauto. mídio, o cara tem arauto. Mídio, o cara tem arauto. Mídio, o cara tem arauto. Mídio, o cara tem arauto. Midi, cara tem ara... Caralho, ele nunca me mataria ali, cara. Nunca. Valeu a pena, rapaziada? Valeu a pena, mano? <risos> XD. Cara, tem algum problema pessoal com o Ziggs, velho? Não é possível. Tipo, isso aqui é permitido, mano. Olha onde os caras estão tá rindo no chat. Olha o torre dele. Ele pode fazer isso? Ah, ele não pode fazer isso. Eu só não queria que não fosse no Nok, velho. Se fosse no Nok ia ser muito ruim. No Nath tá ótimo, ele tá 1 por um. Beautiful, beautiful, Narzinho. Cara, como que a é Casper? Mano, a Caspera tá level 9, chat. Eu tô 12. Cara, pega level 10, pelo amor de Deus. Ah, o Nok é de autor, né, velho? Poderia ter jogado um mais agressivo. Tava respeitando o estunok. Ah, oh, INA. Se se combina aí, depois dá pra entrar. 206. Ela. <risos> ah, quem deu exausto foi o. Foi o COG, velho. Quem deu Exaust ali foi o COG, chat. Ali era pra dar EK nela, mano. Mas ela não deu exausto. Caralho, outra ult, velho. Eu ia pingar agora, mano. Mano, esse knock tá muito forte, velho. Sim, o, o Kog deu exaust, pô. Aquele exaust que, que teve no mid, eu só ouvi o barulho. Eu achei que era o exaust da pé no Kog, mas foi do Kog na Cassiopeia, entendeu? Não esperava o exaust agora. Mas tá suave, a gente trocou um por um ali. O problema é esse Nok, velho. Tem que matar o um Nok, brother. matar o um Nok, mano. Ele vai ter escudo, chat. Já, já tô fazendo. Eu tenho que parar de matar a Cassiopeia. O Rexar tem que parar de matar a inimigo e A gente tem que matar o um Nok, mano. Mas é muito complicado, velho. Acho que eu vou dar B, mano. Dá essa Vou dar B, vou dar essa torre, velho. Não, tem um arauto, velho. Eu só não vou para cima porque meu time acabou de fazer alto. Ela tá vindo para cima e o Noke. Ah, oh! cara, o Cog não, o Cog não vai conseguir jogar, mano. O Cog só vai jogar com torre, tá ligado? Mano, o quê? Que que foi isso? Que foi isso, Mat que, que foi isso, cara? Caralho, what? Mano, o que, que foi isso? O moleque travou ali, cara. Eu dei flash R nele e deixei parar, tá ligado? Pra justamente não cancelar nenhuma movimentação. Aí eu fiquei... Eu tomei, eu tomei creep block. Do sapo foi impressão minha, velho. Eu encripa essa porra. O sapo não me... Eu flechei meio que dentro do sapo. Eu fiquei... Eh, eh, eh. Foi isso? Tá, eu tô muito dano, velho. Só que eu morro com duas tapas também. Ou até... Iomos, mano, que eu gosto muito. Ou cutelo. Tô sendo mais, uma, mais defensivo isso aqui. Não, não é questão do jogo estar tá no beta, não, velho. Ali é um creep block, mano. O sapo é um é um minion. Mas, porra... Creep block hoje em dia é muito mais underground do que antigamente, velho. Eu acho que eles aumentaram pra foder geral mesmo. Vai, vai, vai. Matei. Olha esse... Não, mano. Olha esse stun que a Camille deu no Rek'Sai, cara. Olha que jogo SMD maravilhoso, mano. Joqueiro. A Camille foi pra frente o Rek'Sai tomou stun aqui. Mano, que jogo merda, bro. Ele vai tomar no cu o certo teu é jogo, velho. O aqui e aqui já tem muito dano, velho. Minha arma fechada. <risos> eu joguei todo torto. Mas mesmo jogando todo torto, o cara devia estar... <risos> calmou, amigão, calmou. Tá muito nervoso. Ah, eu ia... Eu ia... Daícar nisso agora, chefe. Mas... Como você pingou, eu vou respeitar. Eu tô muito lento sem ombros, velho. Bota fé. aqui? nisso aqui. Aí, ó. Tem que deixar tomar tomada em área. Depois eu dou e. Tá mesmo. Puta tá mesmo. Uta tá mesmo. Tá mesmo. Ai, cara, por que, que eles estão fazendo playbot, mano? Por que, que eles estão fazendo playbot? Porque ninguém no meu time puxou mid. Isso aqui era pra ser uma torre, duas torres, velho. Mas tá bom. Tá bom. Podia ter sido melhor, chat. Porque agora eles não vão ter uns pro dragão, então vai ser a alma nossa, tá ligado? Mas mesmo assim, deveria ter sido uma, duas torres. Por essa kill aqui no bot. Cara, tem uma curinha lá. meu é. Vou pegar essa ideia. Ué, eles chegam antes que a gente. E já. Os caras chegaram antes que a gente, mano. Perdeu já, já. Nice. Até dois mid era é importante, velho. Eu aceito a gente perder esse dragão pra pegar até dois mid. Vou te matar, meu ah. Oh. Oh. Cara, que. Meu W acabou antes de eu sair no CC, cara. E eu só tinha o R. É sério? É porque deu 3 segundos aqui, velho. Só que eu acho que eu dei o W, eu dei um ataque depois eu dei o R, tá ligado? Eu demorei meio que 1,80 pra mandar o combo, 1,20, quer dizer? Caralho, brother. Não, o problema não foi nem a miasma. O problema foi a miasma com essa porra aqui, cara. 1.5 segundos! Você come merda! 1.5 segundos. Um CC que você faz do item, que tá dando em área, limpa o wave Caralho, velho, vagabundo come muita merda, mano O nó que eu tô, por isso que eu perdi minha banche Foi, né? Cara, eu faço o Eclipse por causa O Omni Bump, só por causa disso Querendo não dar um pouquinho mais dano, velho Mas Dractar é mais de utilidade mesmo, tem como os caras saberem que a gente tá aqui, chat eu vou tirar as zonas na caça pé, mano Vai, é bom, né, mano? Pode fazer battle, meu time Pode fazer battle, parceiro Deixa eu trabalho sujo com o Juqueira Zed é poderoso, hein, quando tá na frente Vixe Maria Tô ali, tô aqui, tô aqui, tô ali, tá ligado? Agora tô aqui bagulho doido Sabia Eu sabia, moleque Um beijo Didi